Ei hey, Colosso aqui com mais um vídeo aí de Diablo. Agora eu vou trazer para vocês a missão de salvar o Deckard Ken, vou mostrar aqui para vocês. Aqui ó, a busca por Ken. Então vamos lá. Eu tô em live pessoal. Para quem está assistindo esse vídeo depois do, da data de lançamento, é... Então não estranhe eu conversando com a galera que está aqui online nesse exato momento, ok? Tem essa mulherzinha para ajudar, é bom demais eu gosto muito, cara cara, satisfeitíssimo com... passei raiva para começar do zero mas estou satisfeitíssimo de Ô, galera se, se, se vocês estão se inscrevendo quem está entrando aí na live, se inscrevendo não está aparecendo notificações porque eu estou jogando pelo Playstation, ok? É, transmitindo direto do Playstation sem placa de captura, não tem dinheiro para comprar placa de captura. Então sejam muito bem-vindos aí quem está entrando aí, tá? Tá conhecendo o canal agora. Deixa eu ver se já dá para eu colocar minha né? logo. Agora dá. Deixa eu ver, 3% roubado, vida roubada. 10 de defesa. Caramba, cara. Boa pra caramba. Eu tenho, Vander. Tenho Xbox, cara. O meu... O meu nick no Xbox é Colossus GT mesmo. Depois me procura lá. Me adiciona lá, a gente troca uma ideia. Jogar de vez em quando que rolar. Eu jogo muito com meu brother DPR, cara. É... Fallout 76. Fiz até um vídeo recentemente no canal falando um pouco sobre o jogo, como o jogo tá. Pô, vale muito a pena. Gente, aqui nós estamos procurando a outra localidade, que é aqui perto dessas planícies gélidas aqui, tá? E por acaso encontrei. Aí agora eu tenho que encontrar a passagem subterrânea para chegar onde... Troféuzinho nele, Não sei o que, que é Mas eu vejo o que é. é Cara, eu não tô acreditando até agora Que eu ganhei um, um item único Cara, na a ADPR oh, Não vou mentir, cara Que bate a vontadezinha de jogar Um, um fallout, cara Cara, eu sou muito suspeito pra falar, tá? Mas assim, é, sendo muito sincero, tá valendo muito a pena, cara. Na boa. Tá valendo muito. Opa, tem uma missãozinha aqui embaixo, ó. Isso aqui é uma missão. Se você ler aqui, você desbloqueia a quarta missão, ó. Do, do, do primeiro ato. Você tem que achar uma torre, essa caverna que eu não vou entrar, gente Porque essa caverna é... Ah, não, é aqui sim Passagem subterrânea, achei Desculpa Achei que era uma caverna sem necessidade De exploração uau Ah, você tá brincando, cara Só porque lança o diabos Esses caras fazem XP dobrado Ah, vou te falar viu, DPR Toda vez é isso, cara. Eu sempre dou esse azar. Bate! Bate, né, doutor! tô. tá parado? Pera aí, gente. Eu já vou entrar ali. eu só matar esses... Eu tô com o inventário cheio. Caramba! sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Sai fora. Caramba, DPR, cara. Dá até raiva, viu? vou mentir, não. Velho do céu, vou morrer. Cura. Mata o outro aqui que tá atrapalhando. Pega, mata, mata, mata, cara. Que que é isso? Porra, tô precisando de dano, velho. Caramba, haja, haja poção, velho. Ah, tá maluco. Nossa, morre não? Pera aí, gente. O tá um trem tá ruim demais aqui. Deixa eu, deixa eu entrar aqui pra eu poder vender as coisas. Que coisa horrorosa. Não, ganância. Não. É uma escolha muito difícil de fazer, ganância. Eu não fala um trem desse não, cara. Pera aí. Personagem. Tem cinco pontinhos pouquinho de vida cara tá muito ruim vou comprar aqui ah, vamos encher aqui a parada essa aqui é que vende oh não é para fazer isso cara é segurar velho ao oh, fundo Eu fico jogando em mais de uma plataforma diferente Opa, beleza No 76 é, O PVP, cara, quase não tem no, no, Falar de 76 Só tem PVP se você quiser ter PVP Porque o cara pode te atacar Desculpa, gente, era pra organizar aqui O cara vai te atacar É só você não dar ideia pra ele não acontece absolutamente nada com a sua vida. Entendeu? Então não tem exceção de saco de, de jogador chato, disso, daquilo. O que, que é que tá aparecendo ali? Ah, será que eu tenho. Ah, tem ponto ainda, né? Tô vendo que tá aparecendo ali. Não, não vai pra frente. Deixa eu ver aqui. Taxa de ataque, velocidade de ataque.. Deixa eu ver. Total de pontos de vida 25, duração não. Aqui também não. Vamos pôr isso aqui. Deixa eu designar. Um pouquinho R1. Deixa eu consertar as coisas. Bem rapidamente. Nossa, 200 que Básico. Você pode comprar o, o, o Fallout básico. E ele já vem com todas as DLCs, né, ou... Eu... eu tô errado. Eu comprei o básico e depois... Eu comprei em 2018, na época, né. E aí foi... foi. Nossa, cara, que isso, gente. Tá bicho demais aqui, cara. de uma arma decente, cara. Tá ruim demais. Peraí que eu esqueci alguma arma aqui, não? Tá... V ver 3 a 6, é isso aqui é melhor. Pois é, as DLC são gratuitas. Se você comprar uma versão sem ser a básica, você vai ganhar é o dinheiro do jogo para você comprar é, praticamente itens de, de cosméticos. É exatamente DPR. Você vai ganhar item cosmético, mas o conteúdo do jogo ele é todo gratuito, cara. Eu tenho que ter logo os lobinhos cara. Os lobos ajudam demais a farmar. Que é bom quando tem multidão nesse Os quatro eu joguei demais, cara. Sério mesmo. Na época eu jogava no... Xbox Fat. Xbox One o, o Fat Cara, sem brincadeira, eu tenho certeza que eu fiz mais de 5 mil horas naquele negócio. Eu joguei todas as DLCs, até enjoar, eu joguei tudo, cara, que tinha para jogar. Cara, ah, tá, tá, tá parecendo inimigo demais. Eu tô, eu tô, tô tá estranhando, cara. Porra, se tem uma DLC difícil naquele jogo, aquela DLC nunca cola. Ela é bizarra. Ela é muito. É, é, tem um momento lá que você tem que matar aquele mago lá. Não é mago, não tipo um tipo mágico o cara é tipo um mágico saca qual que eu tô falando cara, que é, o lugar é lotado de radiação, velho peraí, deixa eu matar esse mágico aqui, senão não vinga não toma toma sai daí, doida A gente quer.. Estamina tá ruim aqui. Deve dar uma andadinha aqui. Vamos lá. Pronto. Eu Será que já dá pra fazer a. Ah, já tem a bola de fogo, invocação. Claro que eu quero o lobo. Eu acho que eu tirei É Tirei Não é ali, eu não pode aqui ó. Pronto Ah, não tem como não enjoar, né, cara Tá passando o tempo, você... Oa oa oa oa Calma aí, gente. Nós estamos só brincando. A mulher até morreu, Você é doido? Tô é doido. Ai, viado. Bate nele cara. Mais um lobo novo. e até morreu o fim. Estou aí, deixa eu pegar. uma poção aqui. Deixa eu ver aqui o que, é que eu jogo fora. Isso aqui. Cara, deve ter sido muito legal, velho. Deixa eu pegar aqui. Pronto. E é legal demais jogar em grupo esse negócio, cara. Exatamente, é uma zona, mas assim é aquele trem gostoso, né, velho? A gente está gente tentando achar a saída da caverna para poder ir lá na. Salvar o. Na verdade, não é para salvar todos de Amazonas, cara. Vocês combinaram ou foi coincidência? Caramba, gente, todos os players jogando de Amazonas vão ser doideira. precisando de uma arma melhor, cara Ah, nível 2, eu vou só pra pegar os itens, cara, não é nem aqui que eu preciso ir, não Eu te transformei pra matar isso mais rápido Ai, cara, não vai ficar batendo, não, velho. É, tem um alguém forte aqui. matar esse cara aqui. Eu tenho notado o seguinte: tem hora que o personagem para de bater, não sei porquê, gente. Caramba, sem mana suficiente. Sem mana nada. Olha que eu virei. Ah, tá. Por isso que tá tomando tanto dano. Ficar tá esperto aqui, gente. Tá vendo? Bicho, para de bater, cara. Morreu. Vai. Bate. Tá vendo, tá tendo que dar Estou dano subindo. demais Deixa eu pegar aqui Estou sobrecarregado. Clava com espetos Deixa eu ir lá levar isso aqui Porque esses itens não podem dar bobeira não Ah, tá, estamina, cara eu Esqueci disso, hein, Vander Pode ser isso mesmo, hein, velho Olá. Deixa eu só... Que posso vender, que é só pra paladino tem que identificar esses dois aqui esse, esse bonito verde deixa eu guardar aqui os, as minhas gemas é isso mesmo deve estar parando de bater por causa disso o upar aqui, cara cinco pontinhos é, tá um pouquinho dando a noite não aumentou nada eu vou reviver a minha mercenariazinha lá que eu, eu gosto dela ajuda a limpar e é muito barato aí, ó vamos lá Tem um baúzinho aqui atrás. Toma. Aqui, ó. Aqui, aí ajuda. Ô, oh, Vander, dá um grupinho legal. A gente madura assim é bom demais, cara É, eu jogo com meu brother Com DPR Que tá aí na live Bom, de boa demais cara, Sem estresse, sem encheção de saco Entendeu? Bom pra caralho Vamos lá, vamos procurar Saída aqui Deixa eu só identificar esse machadinho E essa clava os anéis também Jogar fora Opa, uma chadinha ali verde Provavelmente de veneno Deixa eu ver Mais seis, beleza Deixa eu ver aqui Bobeira, bora lá, gente A gente tem que achar A saída aqui da caverna Que é o nível 2 A gente achou A gente tem que chegar na floresta Sombria para poder ajudar o O Ken vão virar louco que ia andar rapidaço e embora. cara, só lembrando gente que para quem tá assistindo esse vídeo aqui depois da live eu, eu estou em live gravando, tá? então não estranhe aí conversando com a, com a galera que tá me assistindo agora Sabe o que, que eu curti também de jogar nos consoles, cara? O fato de você poder jogar sentado na na sala Isso é bom demais, cara Isso é impagável A cadeira do computador, cara Por mais confortável que seja Não, não é a mesma coisa de você jogar no sofá da sua sala Cara, agora... <risos> contar uma coisa engraçada pra vocês aqui, é, uma das experiências mais legais que eu tive também foi jogar no Switch, ou oh, da hora, essa turma sua, Vander, ela é meio fixa, né cara, pelo jeito, né, vocês jogam direto, né cara, só troca o jogo, né. Tipo assim, cara, vocês têm o, o, os dias certos de jogar ou, ou vão jogando de acordo com o que bate a oportunidade e tal? Opa, mais um nível. Aqui, gente, é o seguinte. Eu vou colocar... Eu aqui. Ah, tá aqui, ó, forma de urso. Ah, aqui é mais dano, né, cara? Não, mas eu vou... Primeiro, eu vou colocar aqui, tá? Por quê? Pra ajudar na... Na rapidez, cara, de acabar com os inimigos. você vai dar risada no dia dos pais. Meu neto comprou cadeira do papai e... Ah, cara... Outro dia eu tava vendo uma cadeira dessa, eu tava doido pra comprar, cara. É boa demais, né, velho? É, vou ter que pôr uns pontinhos nas magia. Porque daqui a pouco eu tenho aquela magia fissura, que é muito boa, cara. Achei, gente. Vamos pra floresta. Entendi, cara. Surgiu a oportunidade, junta a turma e vai, né? Temos o portal. Caramba, não achei o portal do campo. Achei já aqui eu o, o tomo o uh, Rapaz, aqui vai tomar porrada pra garagem. Ai ai, ai, ai, ai, sai fora. Sai, mulher. Você é uma mula. Morreu fácil agora eu já comecei a pegar o uma... comecei a pegar os itens um pouco melhor aí as coisas vão melhorando deixa eu pegar isso aqui chatura na nada eu odeio esses, esses capetinhos, cara, ele sai correndo, dá uma raiva. Aí fica esse mala aqui, número 2, aqui enchendo o saco. Toma! É só matar esses bichos aqui, que eu tenho que voltar lá no acampamento. Poder continuar a missão, pegar né? um pouquinho de experiência aqui. Olha, nossa, cheio de gente aqui, cara. Morre. Os mana, que amar todo mundo. Pera aí gente. Era pra eu ter voltado, mas né? aproveitar essa mão de experiência aqui, né? Nossa! Eu quero transportar lá o cara. Vamos lá gente, então no rende cara eu preciso fechar esse vídeo. Salvando ele, eu tenho que conversar com ela aqui, não, ah, deixa eu sal salvar a mulher Deixa eu, isso aqui já tá identificado, não Olha ah, os anéis, cara Resistência Vamos colocar aqui <risos> <risos> cara, dormir jogando, já aconteceu comigo também, cara, não tem jeito não Pera aí, deixa eu ver aqui a missão Se tá tudo ok Pera aí Bora As aqui, ó Agora vai ser difícil lá, tá? Pode esperar que vai ser difícil e esse bichinho é do choque. É esperto quando você estiver aqui nessa pedra. E dá choque. Olha ah lá, que eu tô falando com vocês. Sai daí, mulher. burro é Não quero esse orbe. Vamos a cura. Pega outra. cagada hein? Quase acertei de primeiro Cara, agora O estilo Souls Não é meu forte Não gosto, cara Já tentei Tem que ter você. paciência Eu tenho paciência demais Mas, tipo assim O tempo já é meio Meio calculado, sabe gente Deixa eu ver aqui Deixa eu pôr isso aqui E jogar estilo Souls, cara Nossa Senhora Ajuda vamos cara, vaza na área, meu Albre Zuld Pega meus meu globo aí, ó Meu estômago pondo água Cara, eu fiz a pior coisa que eu poderia ter feito Nossa Porrada, pois é, cara. Esse quilo da vida não dou conta, não. Ah, não morreu, velho. Quase um pouco. Não, aqui é pior. Aqui tá cheio. Ah, oh, o shit. Eu, eu, eu morri. Pera aí gente, tem que dar a volta aqui, senão os caras vai moer gente. Mata aí, mata. a gente. Dá uma volta com esses arqueiros aqui e moer eles. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Isso. Vai, vai, vai. Pera aí, gente. Tá passando a peto porque tô fraco. Tô, tô indo direto nas missões aí casca grossa. Pera aí cara, deixa eu... eu vamos pôr mais um lobinho, óbvio Que ajuda demais O Lobinho lascado Hum, tá sobrecarregado Pera aí, deixa eu ver se fala O cadê o rubinho? Pronto, é, já salvamos, vamos continuar só luteando aqui para finalizar o vídeo a live continua mas pra fechar esse vídeo aqui eu já vou no acampamento pra poder... Toma. ajuda demais essa... essa... vem, vem, vem, os loucos ficam andando vamos preguiçosos, vai logo Aqui, gente, tem esse item aqui, que é para fazer o portal lá para a fase das vaquinhas lá, mas você só consegue ativar ele depois que você zerou o jogo, tá? Então não vou não perder meu tempo pecando, porque... Não consigo Pá, eu eu não depois eu vou Bom, gente, ah, o Black Desert. Conheço, mas é, cara. Sabe aquele jogo da Amazon que saiu agora, New World? Cara, eu tentei jogar, velho. Não é meu estilo, saca. É... é de certa forma é um jogo que você anda muito. Se você não jogar com galera, o jogo fica chato. Porque você fica andando pra baixo, pra cima, sozinho Sem ninguém te acompanhando Aí fica bem chatinho, cara Aí eu não curto muito, não Cara, fala, Leandro Grande oeste O maior conhecedor de Fallout 76 Que eu conheço Viu, Vander? Esse camarada aí, ó se você quer dica boa, você que vai começar a jogar um falloutzinho Já se inscreve no canal do cara aí Porque é firmeza demais pra dica boa Cara, essa nostalgia aqui é muito boa, minha mano, Muito boa, cara Eu vou voltar lá no acampamento só para ir... É, é, já ver o cair lá já não, mas eu não vou agora não, sabe por quê? ah não, mas se bem que eu vou abrir um portal então não tem problema é um jogo que você tem que ter paciência porque você tem que entender a mecânica no começo você pode ficar um pouco perdido, entendeu? Esse tipo de coisa, mas é, é super. É, a recompensa que o jogo te traz é muito legal. Ah, muito massa druida, cara. Eu gostava muito, eu joguei muito Diablo, até mesmo antes daquela atualização Lord of Destruction. Então não tinha druida. Eu jogava demais com com um Necromântico, cara. Sempre curti, Pelo fato dele ter aquele exército atrás dele, sabe, cara? Aquele monte de gente. É, na... por que, que é, as notas do jogo, quando você entra na loja, tão ruins, cara? Porque o jogo é de 2018. Em 2018, cara... É, minha opinião, o jogo veio cagado. Fizeram um jogo meia boca, assim, sem, sem NPC nenhum. Ah cara, deixa eu. deixa eu ir aqui no mapa só pra, pra fechar o, o vídeo que eu tô gravando do, do YouTube, tá? Então gente, aqui ó, salvamos o Ken, agora ele pode identificar todos os itens pra gente. Então eu vou, eu vou encerrar o vídeo, tá pessoal? Quem tá na live continua por aí, que eu vou continuar. É, mas vou encerrar o vídeo aqui, então, obrigado a quem assistiu aqui até aqui. Fica, se inscreve aí no canal para poder acompanhar os próximos vídeos do detonado aqui do Diablo, tá? E até a próxima pessoal. Então,